Oi gente, eu sou Estela, corretora da DF Casa Imóveis, hoje eu tô aqui na Vila Carrão, um sobrado de alto padrão maravilhoso e eu vou apresentar para vocês agora, vem comigo! umas plantas pedra branca, dá uma claridade natural no ambiente, Santa rebaixada, menuzes de verde, tomada em vários lugares na parede. Aqui ele já fez um painel para a TV, uma proposta bem interessante, legal também essa porta de de alto padrão mesmo. Isso porcelanato. Aqui a parte do tanque ele deixou bem, bem alto, também bem extenso. Tem um ambiente bem legal aqui na churrasqueira também bem moderna com o frito nas laterais. Um acabamento bem moderno. Vem comigo para os quartos agora. Esse acabamento que ele fez aqui em madeira para subir para os quartos, bem legal, com luzes de LED também. A escada em mármore, com luzes de LED também. guarda com papel em vidro. Dá um charme no ambiente. Tem a iluminação natural em cima também. Dá uma claridade bem legal no ambiente. O quarto aqui é uma suíte. Tem uma sacada. O um quarto bem amplo. A suíte com acabamento diferenciado também. mostrar para vocês agora os outros marcos. Tem também um jardim de inverno. A gente está me afirindo. e bom. Um outro banheiro, com a parede em 3D também. Tem a claraboia, que dá uma iluminação natural também. O imóvel fica muito legal com essa claraboia. Aqui, o um outro quarto, que tem uma sacada também. Maravilhoso, né? Para saber mais informações, entre em contato com a gente. Acesse o nosso canal, ative o sininho. Nós da DF Casa Imóveis estamos prontos para te dar o melhor atendimento. Mais informações, vem com a gente.